Chegamos no nosso segundo passeio do dia, que na real era para ser feito ontem, mas estava chovendo muito, então a gente remarcou. É o passeio da trilha contemplativa do Buraco das Araras. A gente faz cerca de um quilômetro de trilha, mas é bem leve para todas as idades. Só tem que vir de tênis e aí é ao redor desse buraco, que é uma das maiores dolinas do mundo, no caso a maior da América Latina. E a dolina é uma formação geológica que se dá por conta da, da queda do teto de uma caverna. Então tem uma cratera bem grande com mais de 150 tipos de espécies vivendo no local. E a gente vai tentar ver algumas delas, né, porque às vezes elas se escondem, às vezes elas não querem aparecer. É, ontem a gente não quis fazer o passeio porque estava chovendo, então elas não iam aparecer com certeza. E o ideal é você vir ou de manhã cedinho ou agora no fim da tarde, que nem a gente está fazendo, porque é quando elas estão mais ativas. Então, vamos lá dar uma olhada e torcer para a gente conseguir ver alguma coisa. A, galera, a gente viu ontem. E essas corujas, elas têm é, muita diferença no tamanho, tá vendo? A morucotutu, ela tem 48 centímetros então ela é bem grande. E essa aqui tem apenas 16 então... E ela também tem duas manchas negras, então dá pra saber quando é uma e quando é outra. Vamos fazer uma aposta, você acha que a gente vai ver o quê? Além das araras vermelhas, que é o mais comum. Eu acho que a gente vai ver o papagaio galego, porque hum. a gente já viu na pousada que eles aparecem com facilidade. Eu tô torcendo pra gente ver o tucano e o sucuruá de barriga vermelha. Tá, eu acho que a gente vai ver esse aqui, o do de coroa azul. E... Um pica-pau. <risos> Eu quero ver um Agora, Vamos ver. Vamos ver se vai ser fácil. Ah, e provavelmente a gente não vai ver coruja, né? Coruja é um animal noturno. É. aqui que só tem a gente, no um mirante, Passei um lado e outro. Bom, a gente está no primeiro mirante do passeio, são dois, tem outro lado, outro lado. Não sei se vocês vão estar tá vendo. E esse buraco a gente tem muita história. Ele foi descoberto em 1912, teve vários donos, também ficou sem dono. Foi uma reserva, né, um patrimônio natural. E moram com o dono, mora aqui a família do dono inteiro. Eles moram bem do, do ladinho do buraco. Lá embaixo tem jacaré, tipo tem peixe. Já se formou todo um ecossistema. Ele passou um tempo abandonado, foi depredado, mas agora já está bem é, vivo. E esse buraco que vocês estão vendo aqui atrás de mim ele tem 100 metros de profundidade, 500 de diâmetro. Então ele é gigante. E aquele lago ali já tem uns 3 metros de profundidade.